Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, uh, neste vídeo eu quero dizer que uh, vou estar-me a dedicar a esta temporada do Fortnite, uh, mais do que já me dediquei a uh, outras, vou-me dedicar a esta temporada, como me dediquei na temporada de pegar o Battle Pass, tipo, eu, eu não, não tinha-me dedicado não, nem outras temporadas quando eu me dediquei ao Battle Pass da temporada 10 Eu não me dediquei uh, a fazer vídeos para o Youtube ou lives para essa temporada Mas esta temporada eu vou estar a fazer Vou estar a fazer lives mas não vai ser na Twitch vai ser no Youtube uh, yeah. Eu vou voltar a me dedicar mais ela tipo Vou estar a completar o Battle Pass Isso tudo uh, e eu talvez até faça isso com outras, mas pelo menos com esta vai ser, para já. Para já é o que eu tenho em mente em fazer. E irá ser o que eu irei fazer. Aquela série ali tipo de acumulando V-Bucks que é basicamente aquela outra... ...série de pegar de... o de... outra peça separada de cabo que já não vai acontecer. Tipo, eu só mario agora basicamente não me acumular V-Bucks porque é mesmo isso. Ah... Uh, uh... Game, só como Bugs. Uh, não vai ser de uma coisa diferente, Está aqui vai ser, diga, né, esta temporada aqui, a computável de paz, tudo isso aí. Uh, e é isso, as lives vão ter todas na, no YouTube, e vídeos de lives vão ser só no YouTube, não vão ser na Twitch, porque Porquê que vai ser assim? Por causa que no YouTube foi quando eu comecei a streamar Fortnite pela primeira vez, por isso, as lives vão ser tal na Twitch e digital. As lives quando eu voltar a acontecer ali, de, quando eu for fazer alguma live, tipo, da série acumulando V-Bucks, uh, vai ser na Twitch. Quando for a ver, tipo, como tá a malta peças, essas coisas aí, uh, vai ser no YouTube. Então é isso, uh, e chau, até tudo isso aí.